Primeiro de tudo, o que é esse tal do app da Via? Né? Traz para a gente essa novidade aí. Então, olha, o app da Via, eu acho que assim, é um grande passo na direção que a Via ela está trilhando, que é cada vez mais ser digital, nos aproximarmos digitalmente... Do nosso lojista e do nosso cliente. Quando a gente olha para a venda, a gente está falando de uma venda digital, porque além das nossas lojas físicas, nós temos os nossos sites. E isso tudo acontece de forma digital na internet. E hoje a internet, foi o que você falou, ela se transportou para a palma da nossa mão com, smart... com os imar... smartphones e com os tablets. E lógico, trilhando nesse caminho de evolução. Poder lançar um aplicativo onde o nosso lojista irá fazer a gestão da sua loja na palma da mão, em qualquer momento, onde ele quiser e como ele quiser, para a gente é muito importante. Vivemos na era da experiência do cliente. O lojista, para nós do Marketplace, ele é um cliente. Ele é um cliente que a gente precisa personalizar a plataforma para que ele se sinta acolhido. Ele é um cliente porque a gente tem que oferecer uma usabilidade cada vez melhor para ele e atendendo aos pedidos e a essa nova era do cliente, ter um aplicativo para que ele esteja conosco o mais perto possível é uma tendência, era uma tendência muito forte e agora nós concretizamos isso com o aplicativo do Via Marketplace. Legal, e galera, a gente sabe, né? a Via hoje tem né, as bandeiras da Casa Bahia, do Ponto e da Extra.com e a gente não está falando aqui do aplicativo para o comprador, tá? Esses aplicativos já existem há muito tempo, o que a gente está trazendo aqui é uma novidade para que nós tenhamos acesso como vendedor ao que está acontecendo na nossa loja, as vendas e tudo mais. E aí eu já aproveito aqui, Pedrão, né? Quais as funcionalidades? Eu sei que você já tem spoiler separado aí, porque a, o apli... eu vou falar que ele está nascendo hoje, tá? Porque para a gente, a gente está conversando hoje com, sobre isso. Mas o aplicativo está nascendo agora, mas eu sei que vocês já têm muita coisa em mente aí dentro. Mas quais as funcionalidades que a gente tem no app? Ó, eu acho que é muito melhor do que eu falar eu mostrar o aplicativo para todo mundo que está nos vendo. Então, ó... Estou utilizando o meu telefone do trabalho. Vocês verão que ele tem toda uma informação da Via, logo da Via, coisas desse tipo. E vou demonstrar o primeiro passo que é. Ele já está disponível em todas as plataformas de download digitais. Para aqueles que utilizam iOS, que é o iPhone, ele já está lá. E para aqueles que utilizam a finalidade Android, ele também já está lá na Play Store. Então aqui, esse meu telefone, ele é Play Store. Quando eu clicar na minha Play Store, eu vou escrever na busca via Marketplace e automaticamente ele vai trazer para a gente fazer o download do aplicativo. Aqui eu já instalei, deixei instalado para a gente ser mais rápido. Então eu vou abrir o meu aplicativo. Quando ele terminar de fazer o download, é essa carinha que ele terá. aqui, ó. É essa carinha que ele terá no seu dispositivo. Então vou clicar ele irá abrir o nosso aplicativo. Quando ele abrir, ele já mostra essa primeira tela, que é uma tela de login, como todos os aplicativos, como a gente está acostumado. E quando eu clicar para fazer o meu login, eu irei utilizar quais dados? O mesmo dado que eu utilizo para ingressar no PASS, que é a plataforma da Via. Então, vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha do PASS. Vou virar o telefone para que eu coloque a minha senha e ninguém fique sabendo dela. Você não quer contar para a gente que já com mais um spoiler ali, não? A minha senha? É, para <risos> a gente já, já poder testar numa conta com milhões de faturamento aí do, do Pedrão. Não, mas Ô, galera, gente. enquanto Tá tranquilo, né? Tá a, o logo é o logo da Via que a gente está acostumado, então não tem como baixar o app errado, não tem como a gente não identificar. E as informações de login são as informações que você já usa rotineiramente para alugar no teu portal é, da Via, né? Pode seguir aí, Pedro. Isso. Então, ó, eu entrei. É uma loja fictícia que nós criamos para poder fazer as demonstrações e fazer toda a usabilidade. Batizamos a nossa lojinha de Toy Store. Então, essa é a carinha. Assim que você fizer o login, essa é a cara do nosso aplicativo. Logo aqui no alto da tela irá aparecer o nome da sua loja e abaixo já irá aparecer para você os pedidos, que é aquilo muito importante, que eu tenho certeza que todo empreendedor e empresário ele quer saber que são o quê? Os pedidos da sua loja. Então aqui nós temos os pedidos hoje, os pedidos acumulados da semana e arrastando para o lado os pedidos do mês. Logo abaixo a gente já tem aqui os pedidos em expedição, para que a gente fique sabendo aqueles pedidos que já estão na fila para serem expedidos, que têm que ser expedidos hoje, os que já estão atrasados e o que a gente tem que expedir até amanhã. A nossa grande, a nossa grande visão para que esse aplicativo acontecesse fosse que, através dele, o empreendedor ele consiga consultar como está o andamento da sua loja, Nesse primeiro momento, então ele vai entrar. Ele vai saber. Opa, quando eu voltar lá para minha operação, eu tenho 15 pedidos para expedir, mas ficaram três de ontem que eu tenho que olhar o que aconteceu. E amanhã eu já vou começar a antecipar porque eu tenho mais sete pedidos para a gente não engargalar lá a nossa operação. É um minuto todo clicável. Logo abaixo aqui eu tenho gerenciar. Quando eu clico gerenciar, ele já vai te levar para sua tela de pedidos. Aqui a gente consegue de forma clicável ter toda a lista de pedidos, no alto da tela consultar também o número do pedido, caso você queira um pedido específico. E aqui quando eu clico no pedido, ele abre, ele me mostra o status do pedido, quando foi feito, o que foi comprado, para onde que ele está indo, dados do cliente, dados da entrega e os detalhes de pagamento e valor. Então, mais uma vez, um aplicativo muito intuitivo, que aqui eu tenho, consigo de forma clara e fácil gerenciar a minha loja. Então, continuando aqui nessa primeira tela, eu tenho os serviços que podem ser contratados através daqui, do nosso aplicativo também. Então, aqui embaixo eu tenho o Via Edis, a nossa central, a nossa escola para o lojista, que é o Via Academy, que daqui a pouco eu mostro e falo mais dela, e a nossa plataforma de logística integrada, o Envias. E, claro o que todo empresário quer ver é o que os seus últimos pedidos e a grana que isso está gerando ele aqui logo abaixo dos nossos banners de serviços Pedro o que mais eu tenho nesse aplicativo para poder consultar e navegar logo aqui no lado nós temos aqueles três tracinhos típicos que é que são o menu então aqui eu tenho o Opa, eita que já ia cair no meu telefone <risos> Aqui eu tenho a logo da minha loja, o nome dela e todo o menu detalhado. Então eu consigo ver pedidos, os indicadores de qualidade. Por que prestar atenção nos indicadores de qualidade? Toda loja ela tem que ter um balizador para que a gente saiba e mostre para o cliente. Ó, esse cara aqui, ele expede em dia, entrega em dia. É um cara super confiável para você comprar e logicamente quando a gente tem a rotina do Buy Box, ele se torna um cara elegível a até ali, figurando no Buy Box, porque, para nós, é um cara confiável. Então, ó, vou voltar aqui para vocês verem onde que eu cliquei. Eu cliquei em indicadores de qualidade, ele já vai mostrar como que está a performance dos meus indicadores da minha loja. Ele mostra de forma cumulativa os últimos 7, 30, 60 e 90 dias e ele já me traz aqui uma, um insight de como eu estou sobre a minha operação. Seguindo no meu menu, os outros pontos que eu tenho. Notificações. Através dessas notificações, nós iremos falar com você, lojista. Então, quando você fizer o download, não desabilite as notificações do aplicativo. Porque aqui a gente consegue te impactar com o gerenciador da sua loja, com alguma promoção bacana que sair e você possa ter a oportunidade de aproveitar e oferecer para o seu cliente final e toda a nossa régua de comunicação, que é importante para o lojista. Temos também dúvidas, que é sempre muito importante, o nosso Via Academy, que é a plataforma de treinamento. Eu acho que treinamento e conhecimento nunca é demais. A gente só tem que parar de treinar e nos desenvolver e aprender no segundo seguinte do último respiro, respirou, morreu, Ali você para de estudar e de treinar e de querer evoluir. Logo abaixo a gente tem a nossa loja completa para que você olhe a sua loja como um todo, as redes sociais da Via e aquele botãozinho que eu tenho certeza que você nunca vai apertar, que é o desconectar.